O nosso ato, o nosso ato da cultura, está chamando todos aqueles que têm a cultura como um instrumento político, um instrumento de inclusão, um instrumento de mudança, nós estamos te convidando. Não esqueça, dia 11, segunda-feira, você tem um encontro marcado com esse ato em defesa da democracia feito pela cultura. Música